Muito boa noite, gente. Estamos iniciando mais uma live e o tema da nossa conversa hoje é a mente de Cristo em nós. Bom, vamos começar é, mantendo aqui a nossa rotina, a nossa tradição. Você que está nos acompanhando, se quiser se identificar de qual a cidade, estado ou mesmo país está nos acompanhando, a gente gostaria de saber. Gostamos sempre também né, de, de, de ouvir é, é, é, as pessoas compartilhando testemunhos de como o Ministério de Ensino, Orvalho.com, tem é, é, fortalecido, abençoado, enriquecido sua vida. É, isso não apenas né, nos permite dar a glória a Deus, mas acredito que encoraja outras pessoas a também buscarem crescer no conhecimento, no entendimento é, da palavra de Deus. É, também quero aproveitar já é, é, nesse momento, para também né, orar com você. Pedimos a Deus que isso seja mais do que um momento de entretenimento, que possa ser, é, de fato, assim, um, uma busca de crescimento, de entendimento, de compreensão da palavra de Deus, que possa é, é, é, trazer mudança nas nossas vidas. Enquanto, é, gostaria de pedir a direção de Deus né, para esse tempo, para essa live, para essa ministração. É, quero que você veja dessa forma, é, eu quero compartilhar uma palavra, uma instrução de Deus para a sua vida, mas quero que você ore também, né? é, é, é, perguntando a Deus se alguém que Ele queira trazer no seu coração, com quem você deva compartilhar é, é, esse link, essa palavra, se não for agora, talvez depois o link da mensagem gravada, porque eu tenho certeza que o assunto é, será enriquecedor. Então, é, eu quero começar lendo uma porção da palavra de Deus logo depois de orar, caso você queira ficar pronto e preparado aí, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 16. Meu Deus, suplicamos graça e favor do Senhor sobre cada um dos que nos acompanham. Nesse momento, ao vivo, e posteriormente, quando acessarem essa live gravada, nós oramos que a graça do Senhor se manifeste, que a liderança do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, esteja, ó Deus, presente e personalizada no coração de cada um. Para comunicar a instrução da tua palavra, para produzir, ó Deus, correspondência e conduzir, meus irmãos e irmãs, a frutificação. Nós suplicamos isso em nome de Jesus para a glória do teu nome. Nessa hora, Deus, para os que nos acompanham ao vivo, se alguém, ó Deus, que talvez precisa ser alcançado por essa mensagem, coloca no coração dos meus irmãos e irmãs, talvez pessoas específicas com quem possam compartilhar essa chave de entendimento das escrituras sagradas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, é, nas últimas semanas comecei a falar a respeito né, de entendimento bíblico, de estudar as escrituras. Semana passada falamos a respeito de macrovisão. E algo que eu acredito que nós não podemos deixar de fora, de, de fora, perdão. quando falamos dessa jornada de busca de conhecimento, de compreensão da palavra de Deus. É esse princípio que o apóstolo Paulo aborda em 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A partir do verso 9, está escrito, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No verso 10, isso é uma provável citação de Isaías 64, 4 aqui, no verso 10 a Bíblia diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora... A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero tomar essa declaração do apóstolo Paulo quando diz nós temos a mente de Cristo. Né? Então, a mente de Cristo em nós é o tema da nossa live hoje. Eu tenho visto muitas pessoas fazerem é, aplicações distorcidas desse texto em relação ao seu contexto. Já vi né, gente, por exemplo, estudando para passar no, no vestibular e de repente ele começa lá a fazer suas confissões de fé e dizer, não, eu vou lembrar essas coisas porque eu tenho a mente de Cristo. Gente, a mente de Cristo é, não é algo que tem a ver necessariamente com quão boa é a sua memória e não estou dizendo que Deus não ter interferir nisso. A mente de Cristo em nós não significa você ter sabedoria natural, né? conhecimento de verdades humanas e naturais, embora, como nós lemos no livro de Daniel, ele e os seus amigos foram né, abençoados e demonstraram sabedoria dez vezes mais do que os demais alunos. Não estou eliminando essas possibilidades, mas a essência dessa declaração não tem a ver com essas outras possíveis intervenções de Deus. Né? Embora elas também sejam coisas possíveis de se experimentar, elas não estão atreladas a essa declaração que o apóstolo Paulo faz. Então, a pergunta é, o que significa a mente de Cristo em nós? Né? Então, eu acredito que precisamos, obviamente, entender né, que aqui... É, quando ele pergunta, no verso 16, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, ele está citando o Salmo 40, 13, que diz quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou, quem se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, quem lhe mostrou o caminho né, do entendimento. Então, quando ele usa essa expressão, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, Deus obviamente estava descartando qualquer pessoa de conhecer a mente do Senhor e o contexto lá é a ponto de instruir Deus e lógico que isso continua não sendo possível no entanto, conhecer a mente do Senhor se tornou possível para nós que temos a mente de Cristo então quando olhamos o contexto imediato né, a declaração de ter a mente de Cristo é a possibilidade de conhecer a mente do Senhor de entender a as coisas que Deus entende ou de entender com o entendimento do céu. Aliás, foi por isso que eu comecei a leitura no versículo 9, né? a fim de que a gente pudesse ter o pano de fundo, né, a fim de que a gente pudesse ter aí um contexto. O que, por exemplo, em Romanos, no capítulo 11, no verso 34, Paulo também cita, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja né, é, é, é restituído, essa pergunta, de novo, é uma, uma citação feita, é um texto bíblico conhecido dos israelitas, mas a forma como Paulo aplica isso, ela vem dentro de um contexto muito claro. né E esse contexto precisa ser entendido a partir da perspectiva de sabedoria espiritual. Paulo ele começa a estabelecer um contraste entre a sabedoria humana versus a sabedoria divina. Então, por exemplo, nos versículos 6 a 8, eu lido do 9 em diante, Vamos ler agora do 6 ao 8 entender um pouquinho mais o contexto. Ele diz, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a palavra de Deus em mistério, a sabedoria que esteve oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Né? Ou seja, a declaração de Paulo ela vem dentro desse contexto, sabedoria humana versus sabedoria divina. Né? Aliás, os versículos anteriores ao 6, o 4 e 5, Paulo diz, a minha pregação não constituiu-se de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, né? Então, todo o contexto de sabedoria humana versus o sobrenatural está sendo colocado em cheque. Depois, a sabedoria humana versus a divina. E é a partir disso que, no verso 9, a Bíblia né, começa a apresentar isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado. Agora, isso que Deus tem reservado não é só aquilo que está lá no céu e que nós vamos descobrir o dia que partimos. O verso 10 diz, Deus, porém, revelou isso. Revelou isso o quê? O que ele preparou para nós. Deus revelou isso a nós por meio do Espírito. E agora, depois de contrastar a sabedoria humana com a sabedoria espiritual, a Bíblia começa a falar do Espírito Santo como aquele que revela, que comunica, que transmite a sabedoria espiritual. Ele diz, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Lá na frente, quando se pergunta quem conheceu a mente do Senhor, bom, se o Espírito né, ele esquadrinha, como diz outra versão, sonda todas as coisas até as profundezas de Deus, ele está ali naquela categoria. Né? Na sequência, Paulo diz no 11, pois quem conhece as coisas do homem, ou como diz essa versão do ser humano, a não ser o próprio Espírito do homem que nele está? E quem né, conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus? Então, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo que conhece as coisas de Deus é aquele que pode nos revelar as coisas de Deus. Então, no 12, ele diz nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus. Para que que recebemos o Espírito? Ele diz para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Um dos papéis, um, um, um dos aspectos do Ministério do Espírito Santo em nós é nos fazer conhecer aquilo que Deus nos deu. É nos guiar ou nos levar ao conhecimento e ao entendimento daquilo que nos foi disponibilizado. É por isso que Paulo diz, nós não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Há um ensino que procede do Espírito Santo. Ele diz que a pessoa natural, essa palavra traduzida natural, no original grego, é o homem psíquico, entregue ao psique, a sua mente. A Bíblia diz, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura. Por que, que ele não aceita? Ele diz, porque ele não pode entendê-las, elas se discernem espiritualmente. Coisas espirituais não se entendem com a mente natural. Elas precisam ser discernidas de forma espiritual. Depois de toda essa construção, ele diz, quem conheceu a mente do Senhor, nós temos a mente de Cristo. O que é que significa a declaração da mente de Cristo? É a capacidade de ter sabedoria espiritual de discernir coisas espirituais que não podem ser entendidas com a mente. Ou seja, é ir além da carne e do sangue. Você lembra quando Jesus, falando sobre revelação, define revelação falando para Pedro, Pedro, quem te revelou isso? Depois que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse para ele, quem te revelou isso não foi carne nem sangue. Não foram pessoas, não foram seres humanos. Ele diz, mas o meu Pai que está nos céus. Agora, o que é que eu e você entendemos a respeito disso? Que é um nível de conhecimento e de entendimento que ele não é humano, ele é divino. No Salmo 119, nos versículos 99 e 100, a Bíblia diz assim, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque me nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Aqui ele fala de entender mais que o mestre, que é quem ensina, e mais do que o idoso, aquele que tem mais chão estudou mais. né? Como? Como alguém pode ir além dos mestres? né? Se normalmente o conhecimento que ele está recebendo vem do mestre, como ele pode saber mais? Quando a fonte não se torna mais mera e somente a carne e o sangue, mas quando nós podemos receber entendimento espiritual. Então, aqui, nós precisamos levar em conta né? o que é a ação do Espírito Santo prometida por Jesus. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14, e no versículo 26, a Escritura diz assim: "Mas o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse". Gente, o que nós temos aqui é uma promessa. O Espírito Santo, né, o consolador que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas, não algumas coisas, todas as coisas, e fará com que vocês se lembrem do que eu lhes diz, de novo, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, um pouquinho adiante, nós vemos a seguinte afirmação de Jesus, de novo ele prometendo, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer, né? Ou seja, ele não fala de si, ele fala do que ele ouve, ele vem com a missão de comunicar, aquilo né, que o Pai quer que chegue aos nossos corações. Quando nós olhamos essas declarações e somamos, por exemplo, isso a testemunhos como o do apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 2 a 5, Paulo diz assim, Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o um mistério Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Gente, os capítulos 1 e 2 de Efésios, para mim, estão entre os capítulos mais profundos da Bíblia. Depois de dissertar sobre isso, Paulo diz, ó, conforme escrevi resumidamente, ele diz, aí está só uma palhinha. Né? Ele diz, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Né? Paulo diz, minha compreensão do mistério é por causa de uma revelação do Espírito Santo. O Espírito me abriu os olhos, o Espírito me abriu o entendimento, o Espírito Santo me levou a esse lugar de compreensão do mistério de Cristo. Né? Então, quando Paulo está testemunhando isso, ele na verdade só mostra se cumprindo na vida dele o que não era plano e propósito de Deus só para ele, mas para todos nós, de que nós também possamos entrar no entendimento da palavra e da verdade de Deus E João 17, 17 Jesus orando pelos discípulos e por santificação E diz, santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade né? Eu gosto desse título Dado às escrituras né? A palavra da verdade Porque ela de fato nos comunica A verdade de Deus Em Colossenses é, Colossenses, não, perdão Segundo aos Coríntios No capítulo 6, no verso 7 Paulo usa essa expressão palavra da verdade, né? Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, de novo, o apóstolo Paulo repete essa expressão, né? Quando ele diz o seguinte, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também, querido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Essa expressão vai aparecer em Colossenses um 5 e 2 Timóteo 2, 15, em Tiago 1, 18, é a palavra da verdade. Ou seja, o Espírito Santo quer comunicar a verdade. Nós sabemos que o diabo trabalha de forma inversa. Ele é o pai da mentira, ele trabalha com a promoção do engano, ele trabalha com a cegueira. Segundo aos Coríntios 4, 3 e 4, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, né? para que eles não vejam, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Agora, de forma oposta ao que o diabo trabalha, promovendo o engano e a cegueira, o Espírito Santo promove a verdade e a revelação. Né? Com o que Jesus trabalha? Com a verdade e com a revelação. Em João 8:32, Jesus diz, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Né? Em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa ação poderosa de revelação, quando ele diz o seguinte, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Né? Luz na Bíblia fala de conhecimento e de revelação, então ele diz para a iluminação do conhecimento. Então, ao que nós precisamos, de fato, entender e compreender. E quando eu falo aqui o termo revelação, gente, eu não estou necessariamente falando a respeito de uma novidade, né? no sentido de que tem que ser, assim, é, é, é uma descoberta. Né? Por exemplo, em, em 1 João, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, o apóstolo João diz, amados, não desescreva o mandamento novo, mas o mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Só que no verso 8 ele diz, por outro lado, o que eles escrevem é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João primeiro diz, o mandamento não é novo, é antigo. Mas depois ele diz, por outro lado, é novo. Né? Como a gente pode olhar para isso sem enxergar aqui uma contradição? Né? Quando ele diz o mandamento não é novidade, ele diz: é uma palavra que vocês já conhecem. Não vou falar nada diferente do que vocês já conhecem. Então, o mandamento é antigo, não é novo. Mas quando ele diz: por outro lado, é novo, ele usa a expressão, né? porque aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, as trevas vão dissipando, a verdadeira luz já brilha. Então, aqui eu, eu acredito que nós podemos entender que a revelação não é necessariamente a novidade. Embora, muitas vezes, uma verdade antiga pode ser compreendida e percebida de uma forma nova. Eu não sei você, mas muitas vezes já tive a sensação, isso sempre teve aqui na Bíblia, tipo, eu lia, mas parece que não percebia isso. Então, quando nós falamos a respeito da mente de Cristo em nós, nós precisamos entender que há uma ação e uma obra do Espírito Santo que tem um claro propósito de nos conduzir ao entendimento espiritual. Né? E nós precisamos da ajuda e do auxílio do Espírito Santo. Eu quero aconselhar você que está nos acompanhando, quando estiver é, lendo a Bíblia, normalmente orar e dizer Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me ajuda não só a lembrar, mas aplicar essas verdades. Espírito Santo, me traz compreensão. Né? Há momentos onde os nossos olhos parecem que se abrem na hora para a gente entender algo. Há momentos onde essa oração vai ser respondida posteriormente, quando a gente tiver mais peças do quebra-cabeça da leitura bíblica junto, né? é, é, podendo ser colocadas juntos. E então, de repente, aquela visão geral, a macrovisão, como eu falei semana passada, ela vai sendo formada. Mas se existe algo que eu e você podemos esperar, é que, de fato, o Espírito Santo, chamado de o Espírito da Verdade, que ele de fato nos guia em toda a verdade. O primeiro livro que eu escrevi e publiquei, já no, na verdade, é, é, é, minha esposa esses dias me corrigiu, falou: Meu amor, você fala que seu primeiro livro foi O Conhecimento Revelado, em 97, mas em 93 você já tinha publicado falar em, O Falar em Línguas. Mas é que essa publicação de 93 era uma postilhinha de 50 páginas, né? daquela assim com grampo. Eu, eu acho que, de alguma forma, eu comecei a olhar para aquilo e dizer não era um livro, não passou por todos os processos de publicação, o protocolo, o registro, né? talvez eu tenha mudado isso. Mas, em 97, o primeiro livro com cara e formato de livro, depois eu reescrevi o Falar em Línguas e publiquei numa versão muito maior, quatro vezes maior, em 1998. Mas o primeiro se chama O Conhecimento Revelado. Eu lembro que, na hora de sentar e escrever, eu pensei, qual é uma das... Primeiras coisas que eu gostaria de repartir com as pessoas né? Que já nessa época da minha vida tem feito diferença E eu sentei e escrevi um livro chamado O Conhecimento Revelado E esse livro, o Conhecimento Revelado A gente fala justamente desse nível de entendimento espiritual É um entendimento que ele vem por revelação né? E quando a gente fala revelação, não significa que você precisa de uma aparição de anjo, de uma visão de Jesus. Né? Estou falando de uma compreensão que ela não é natural. Porque o que nós definimos antes é que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito porque elas têm que ser discernidas espiritualmente. Então, a mente de Cristo em nós é uma capacidade de discernimento das verdades espirituais da palavra de Deus. Né? Então, entender o entendimento Entender, ficou até engraçado isso Entender que há um entendimento, uma compreensão espiritual É uma chave e um ponto de partida que eu acredito, assim, fundamental é, O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses Ele fez a seguinte afirmação Eu vou ler aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 Ele diz, temos mais uma razão Para incessantemente dar graças a Deus é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Gente, eu amo essa declaração. Quando ele fala da palavra atuando, e atuando com eficácia, né? a palavra usada no original grego, energeu, significa ser eficaz, atuar, produzir, mostrar poder, trabalhar para alguém, ajudar alguém efetuar, né? mostrar-se operativo, isso tudo nos leva ao entendimento de que a palavra de Deus, ela trabalha nas nossas vidas, ela produz resultado nas nossas vidas. A gente pode falar de alguns resultados como o fato de que ela alimenta a fé. Em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Em 1 Timóteo 4, 6, né, Paulo diz, você será alimentado, outras versões dizem, nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Então, ela é alimento espiritual, é alimento para o Espírito. Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas ela, além de alimento, ela também restaura a alma. Salmo 19,7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela produz restauração. Tiago capítulo 1, verso 21, fala da salvação da alma. Mas a palavra ali traduzida, salvação, Soso, no original grego, ela significa cura, restauração. Né? Há uma ação restauradora por trás da palavra. Agora, para que a palavra possa operar em nós, ela precisa, em primeiro lugar, ser recebida. Então, o que Paulo disse aqui aos Tessalonicenses, no texto que nós lemos, né? é que vocês receberam a palavra que de nós ouviram. Vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como de Deus. Então, esse receber, esse acolher, eu acredito que é uma chave importante. Né? Como a gente recebe isso? Em primeiro lugar, comprometimento. Não basta só ouvir, a gente tem que ser... É, é, é, é praticante da palavra, a gente tem que ter esse, esse compromisso, dizer, não, não, não é apenas um, um, um discurso que eu ouço no domingo, ou num culto, ou numa reunião, ou mesmo assistindo é, é, é, uma ministração como essa na internet, é o que produz em mim compromisso, resposta, né? Jesus nos ensinou na parábola é, é, é, do semeador que só ouvir a palavra não garante a frutificação. A Bíblia fala de quatro tipos de sementes, né? Ou quatro tipos de solo sendo semeado e diz que a semeadura é a proclamação da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz de um solo que não dá fruto, de dois que dá fruto, mas um processo aborta e no final só um que deu fruto e deu fruto em abundância. E eu acredito que quando a gente olha para essa declaração de Jesus sobre a frutificação, nós entendemos que aí não adianta apenas ouvir a palavra, mas nós entendemos que a compreensão, ela é fundamental. Então, eu gostaria que você me acompanhasse em Mateus, no capítulo 13, né? Lembrando você, que talvez entrou agora, que estamos falando sobre a mente de Cristo em nós e estamos mostrando pela palavra de Deus, que a declaração de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, né? De que nós temos a mente de Cristo, fala sobre a capacidade de discernir espiritualmente aquilo que não pode ser entendido naturalmente em relação aos mistérios de Deus e que inclui também a sua palavra. Jesus diz em Mateus 13:3, de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha, e porque não tinha raiz secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim... Caiu em boa terra, deu fruto a 100 a sessenta e a trinta por um. Então, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa advertência, por si, já fala muito. Né? Como Jesus estivesse dizendo, gente, preste atenção. Mais à frente, o Senhor vai interpretar a palavra, Ele, a parábola. Ele diz no verso 18, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Essa pessoa não é alguém que não ouviu a palavra. A palavra não dá fruto porque ele ouviu, mas não entendeu. Logo, o entendimento é uma chave. Por último, no verso 23, Jesus diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então o que ouve e não entende, o diabo roubou. A palavra não vai operar nele. Mas o que ouve e compreende, esse vai dar muito fruto. O que é que a Bíblia está nos mostrando? Que a compreensão da palavra de Deus é o efeito que faz toda, toda a diferença nas nossas vidas. Quando Jesus contou a parábola do semeador no Evangelho de Marcos, o registro, perdão, não é quando Jesus contou no Evangelho de Marcos, quando Marcos fez o registro de Jesus contando a parábola do semeador, e diz no verso 13 de Marcos 4, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Basicamente, o que é que ele está dizendo? Gente, aqui nós temos uma chave. Se entender isso, dá para entender o resto. Se não entender isso, não dá para entender o resto. Então, o que gera a frutificação é o entendimento, e nós precisamos entender que não é só um entendimento qualquer. Né? O entendimento que gera frutificação é apresentado na Bíblia como um entendimento espiritual. Em Colossenses capítulo 1, verso 9, Paulo ora e diz assim, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, Verso 10 agora. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, ele diz que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Se tiver conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, ele diz vocês vão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque conhecimento espiritual é o que quanto mais tem, mais você busca e mais você recebe. Ele é transformador, ele é algo poderoso, ele é algo revolucionário. Esse assunto é tão importante que normalmente você vai ver Paulo orando pe pelos é, é, Efésios, e diz que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, que eles lhes conceda espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele. Você vai ver Paulo orando pelos filipenses, você vai ver Paulo orando pelos colossenses, e o tempo todo essa ênfase do entendimento espiritual. Ao que nós precisamos compreender é que entre essa declaração de Mateus 13, que eu acabei de ler, da parábola do semeador, né? Primeiro a gente leu do versículo 3 até o 8 a parábola né? e depois de ter lido do 3 até o 8 a parábola, a gente acabou pulando do verso 9 até o 17 né? e depois a gente leu a partir do verso 18 a explicação, mas do, na... do, do, do, 9, não, perdão. do 10 ao 17 nós temos o que podemos chamar aqui de um recheio, né? Entre as, as duas leituras que nós fizemos, imagine isso como um sanduíche, os dois pedaços do pão, e aqui nós temos um, um, um recheio. Nesse recheio, a Bíblia diz, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles isso não é conhecido. Pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não vem, ouvindo não ouve nem entende. Assim se cumpre neles a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus diz: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque vêm, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui Jesus nos apresenta várias verdades. Uma delas é que, se por um lado, ao dizer, olha, quando eu falo por parábolas, alguns entendem, outros não, ele não está mera e simplesmente dizendo: escolhi um grupo para entender, o outro para não entender. Né? O que o Senhor Jesus afirma de maneira muito clara, ao que tem, mais lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ao que tem o quê? Ele está falando de entendimento. Ao que tem entendimento da palavra, vai ter mais entendimento. Eu vou ajudá-lo a compreender mais. O que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Quando Deus está dizendo que se cumpriu neles a palavra de Isaías, que ouvindo, né, eles não iam entender, vendo, não iam perceber. Há uma razão, o verso 15 diz, por quê? Aqui é o um motivo de explicação, porque o coração desse povo está endurecido. Eles ouviram com os ouvidos tapados, ou seja, não queriam ouvir de verdade. Fecharam os olhos para não acontecer que vejam. Né? Então, quando eu olho para uma declaração como essa, eu percebo que nossa receptividade ao entendimento espiritual nos permite ter mais. Mas quando existe indiferença, quando existe essa fome, esse anseio, a Bíblia diz, além de não receber mais, até o que tem acaba sendo tirado. Ou seja, não existe um ponto neutro. Ou o crente está crescendo no entendimento espiritual, ou ele está retrocedendo com a falta dele. E quando eu olho isso, existe temor no meu coração, porque muitas pessoas não conseguem entender a chave que é o entendimento espiritual. Algumas verdades que Jesus falou nesse recheio. Primeiro, ele diz, a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, o reino tem mistério. O Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em Efésios, no capítulo 3, e no versículo 8, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração. É, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. O rei tem mistério, tem verdades ocultas, né? Agora, o que nós entendemos é que o plano de Deus é que essas verdades ocultas, esses segredos, esses mistérios não fiquem escondidos, mas que eles possam ser conhecidos, né? Quando nós olhamos a diferença de comportamento de um grupo que tem o um entendimento espiritual, e recebe mais do que não tem, né, e perde a gente percebe que essa diferença não é determinada apenas de modo unilateral da parte de Deus. Como se a gente, lendo só esse texto de Mateus 13, isso pode muitas vezes ser compreendido por alguns. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, o escritor diz, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Ou como diz a Nova Almeida atualizada, Ficaram com preguiça de ouvir. Ele diz, tem coisa que é difícil explicar. Por quê? Porque vocês têm uma forma de ouvir que é errada, que está comprometida. No verso 12, ele diz, Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, aqui é o tempo de fé, ele diz, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passar a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ou seja, o tempo passou, vocês deveriam ter crescido, deveriam ter saído da dieta de uma criança, que é o leite. Né? Pedro diz, desejai o puro leite espiritual, a fim de que por, eles, por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Deveriam ter migrado para o alimento sólido. Ele diz, não, mas porque vocês são tardios em ouvir, né, vocês não vão conseguir compreender. E diz, torna mais difícil explicar quando existe uma indisposição em quem ouve. Então, isso nos faz entender o quê? Que a nossa atitude, ela determina a maneira como a palavra de Deus vai ou não entrar. Né? E a responsabilidade de como ouvir é nossa. Né? Em Mateus 13, 9, nós vimos o Senhor Jesus dizendo quem tem ouvidos para ouvir os. No verso 43, ele repete isso. Em Apocalipse 2, 17, 11, depois no verso 17, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Obviamente ele não está dizendo quem eu quero vai ouvir, quem eu não quero não vai, né? Embora alguns textos sozinhos pudessem sugerir isso a outros que apresentam a contrapartida, né? E ao que tem, o que se dispõe, tem, ele vai dar mais, ao que não tem, que se dispõe, até o que tem, ele vai tirar. Então sempre nós temos o lado humano e o lado divino, mas obviamente a nossa atitude, né? pela busca de entendimento, pode gerar mais, ou a nossa indiferença pode não só nos impedir de ter mais, como comprometer o que temos. Então, voltando ao assunto da mente de Cristo, quando falamos a respeito disso, nós precisamos compreender o que é o entendimento espiritual e essa obra poderosa que o Espírito Santo faz. né Mencionei antes o fato do conhecimento revelado, ser é o primeiro livro que eu escrevi, né? e eu acabei deixando o raciocínio sem terminar, para dizer que é um assunto... Né, que não dá para simplesmente, em tão pouco tempo aqui, a gente conseguir apresentar toda a versão condensada é, é, é, e resumida. Aliás, a gente está tentando resumir alguns aspectos. Né? Esse Também de Cristo é um capítulo do livro. A gente tem um outro sobre entendimento espiritual. Se você tiver interesse né, para avançar um pouquinho mais nesse entendimento, nós vamos fazer algo só na live de hoje. A gente tem procurado fazer isso para o pessoal que tem prestigiado as, as nossas lives então, até a meia-noite de hoje, 20... quinta-feira, dia 21 de outubro, na verdade, até 11:59 h 59 quando é meia-noite, virou sexta, né? até 11:59 h 59 nós vamos deixar esse livro que está aparecendo na tela aí, a foto dele, o conhecimento revelado. Né? Se você usar esse cupom que nós estamos colocando aí, você vai ter hoje, e só hoje, é só para quem está interessado, no que está ouvindo e aprendendo, você vai ter 50% de desconto. Gente, já é um livro, ele está muito acessível, o preço, eu normalmente não gosto de falar preço, mas vou falar aqui hoje, né ele está por R$19,90, mas ainda assim, se você aplicar esse cupom que está aparecendo aí, Live Luciano, 2110, né? 21 é o dia, 10 é o mês, tudo junto, maiúsculo, caixa alta, sem espaço, Live Luciano, 2110, você vai ter 50% de desconto aí, no livro, na aquisição do livro Se você quiser estudar esse assunto Acredito que é um assunto que realmente merece a nossa atenção A palavra de Deus precisa ser vista como algo espiritual né? Jesus diz em João 6,63 As palavras que eu vos digo são espírito e vida E se nós não entendemos que a palavra é espiritual E que ela precisa ser entendida espiritualmente E que é só o Espírito Santo Trabalhando no nosso espírito para nos gerar esse nível de entendimento, a frase, nós temos a mente de Cristo, não vai fazer sentido, ou alguns até podem dizer, eu tenho, mas não está usando, isso não está funcionando na vida dele. Eu acredito que para que a palavra funcione na nossa vida, tem que ter entendimento. Jesus disse, se não houver entendimento, Satanás roubou a palavra. Se houver pleno entendimento, frutificação total. Agora, se o entendimento é a chave para que a palavra de Deus haja, por que é que não nos dedicamos mais ao entendimento? Não estou falando só o estudo. Eu até vejo, né, não é a maioria, mas vejo crentes são dedicados a estudar. Mas às vezes eles estão buscando só entendimento natural, lendo todos os livros. Não é errado isso. Eu acabei de recomendar um livro para você. Né? Mas existe um nível de entendimento que a gente aprende com os outros. Existe um nível de compreensão e percepção que a gente recebe de Deus. Muitas vezes as pessoas me perguntam, pastor Luciano, o que é que eu preciso fazer para ter entendimento espiritual? Eu acredito que aqui a vida de oração também é uma chave. Né? A leitura bíblica é importante porque lá está a fonte daquilo que nós queremos ter, a revelação. Mas a oração ela é algo poderoso porque ela tem a ver com a forma como nós acessamos a revelação. Deus, através de Jeremias, diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Embora para muito crente a oração é só isso. Eu clamo, Deus atende. Deus também diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A oração é um ambiente de é revelação. A maior parte de tudo que eu prego e ensino, eu não recebo de Deus quando eu estou lendo a Bíblia. né? É lógico que é um momentos que é, é direto, é naquele momento. Mas a maior parte é, é, é simplesmente algo que começa a se encaixar no lugar certo, nos momentos que eu estou orando diante de Deus, meditando, refletindo, né, orando de novo, e nós precisamos entender esse aspecto, né, ou, ou essa chave de entendimento espiritual, como o Espírito Santo trabalha isso. Porque o entendimento das coisas de Deus, ele não vem por meio da sabedoria humana. Aliás, antes de chegar no, no capítulo 2, nós já temos todo um contexto em 1 Coríntios, no capítulo 1, um, com Paulo falando disso. Olha, a partir do verso... É, 17, de 1 Coríntios 1, eu vou ler até o 20, é, 1 Coríntios até o 21, Paulo diz assim, afinal Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, certamente a palavra da cruz é loucura para se perdem, mas para nós somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo, ou o filósofo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Ou seja, aquilo que acaba não fazendo sentido para a cabeça de muitos. É um instrumento que Deus consegue usar para acessar, né? para trazer essa chave de revelação a outros. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dessa vez nos versos 18 a 20, o apóstolo diz assim, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Aqui uma citação de Jó 53 E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Provável é citação do Salmo 94,11. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Né? Paulo, de novo, está falando aqui sobre a importância de recebermos, não mera e simplesmente a ciência humana. Gente, eu sou curioso. Eu gosto de leitura, de pesquisa, de informação. Então, não estou falando contra isso. Mas estou dizendo que achar que vamos construir entendimento baseado só em informação humana, sem revelação, sem uma percepção espiritual, é um grande engano, é um grande equívoco. Até porque Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, essa advertência, ela traz temor ao meu coração, não é de hoje, é de muito tempo. O apóstolo Paulo diz assim... No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Mas ele diz, o conhecimento leva ao orgulho. Outras versões diz: o conhecimento incha. Mas o amor edifica. No 2, ele diz, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ou seja, se acha que é o sabichão, não está sabendo nada. Em outras palavras, é isso. Revelação é um entendimento espiritual, até de porções da escritura que você... Já leu, mas não percebeu. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 45, quando Jesus aparece para aqueles discípulos no, no, no caminho de Emaús, expõe a palavra de Deus, na hora de comer, o verso 45 diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Gente, olha que coisa extraordinária. Eles já conheciam as Escrituras. Jesus já vinha falando, explicando, mas agora a Bíblia diz, ele lhes abriu o um entendimento para compreender as escrituras. Quando Pedro elogia o ministério de Paulo, ele fala a respeito da sabedoria que lhe foi dada. Nós precisamos entender que há uma manifestação de Deus. Quando Paulo estava pregando também na cidade de Filipos, né? A Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada Lígia e a Bíblia diz o seguinte, Lídia, perdão, né? Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. né? Tem gente que muitas vezes, com esse coração sedento, que já recebeu algo, ele vai receber muito mais. Quando tem outros que, quando já não tem, até o que tem, o pouco que tem, acaba sendo tirado. Aonde, em termos práticos, eu quero terminar. O aspecto sobrenatural da revelação não é como ela chega. Ah, foi uma visão, foi uma voz. Não. É sim o que chega. A maior definição da revelação é a compreensão. Então, por exemplo, quando Jesus pergunta em, em Mateus 16, quem dizem os homens ser o, o filho do homem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo? Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E diz, não foi carne e sangue quem revelou isso para você. Carne e sangue. Está dizendo não foi homens, mas sim o Pai que está nos céus. Agora, a Bíblia não diz que Pedro ouviu uma voz audível, não diz que ele teve uma visão espetacular, não diz que um anjo apareceu para contar. O interessante nessa história não é como Pedro entendeu, e sim o que ele entendeu. Jesus era o Cristo. Né? Então, isso é o aspecto principal da revelação que eu e você precisamos prestar atenção. Agora, para que a gente possa viver essa mente de Cristo, a revelação, o entendimento espiritual da palavra, o que, para simplificar, para Luciano, a gente precisa? Em primeiro lugar, se encher da palavra. Colossenses 3,15 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Se eu e você não nos enchemos da palavra, uma vez que João 14,26 diz que o Espírito nos faz lembrar a palavra e a gente não colocou a matéria-prima para dentro, ele não tem com o que trabalhar. E segundo, né, o que eu falei antes da importância da oração. Eu citei Jeremias 33,3, né, dizendo, invoca-me que te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas, mas nós não podemos negar a oração né, registrada lá no Salmo 119, 18: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. São é uma das orações que eu mais fiz na minha vida e sigo fazendo. O Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Assim como Paulo orava pelos efésios que mencionamos, pelos colossenses, né? Então, essa combinação, eu vou me dedicar à leitura e à meditação da palavra. Eu vou orar especificamente por entendimento da palavra. Ou saber que mesmo em outros momentos, quando eu não só estou orando específico, a vida de oração contribui. Gente, isso é uma combinação extraordinária. né? Para que a gente possa dizer, a mente de Cristo está é em nós. Nós temos entender o contexto. É muito mais do que uma capacidade de passar em vestibular. É uma capacidade de entender as escrituras, né não com a mente, não com a razão, mas com discernimento, com percepção espiritual. E quando a gente entra nesse lugar de uma compreensão espiritual, as coisas mudam. né Eu, eu lembro de fase da minha vida onde eu ouvia falar, e eu tinha lido na Bíblia, que o senhor é o meu pastor e, e nada me falta E eu lembro do momento onde essas verdades... Elas começaram a ser entendidas no meu coração, no meu espírito, de uma forma que a fé brotou e eu comecei, então, a experimentar o Deus provedor de forma prática. Eu poderia dar vários exemplos nesse sentido, de quando a percepção né, ela te leva, de fato, a acolher, a entender a palavra de maneira que a frutificação, a intervenção começa a acontecer ali. Hoje em dia, nós temos muita gente que não só é o ouvinte não praticante, mas é o ouvinte que acaba não se tornando praticante, que a palavra é roubada porque ele não entende. Nós precisamos buscar entendimento espiritual na fonte, lendo e, e, e meditando as Escrituras, mas também orando e suplicando isso a Deus. Essas duas coisas juntas vão se tornar uma química explosiva. Bom, esse era o propósito do que eu queria compartilhar com vocês hoje, o que Deus colocou no meu coração, Quero aproveitar e falar mais uma vez para que eles desejam adquirir o livro do Conhecimento Revelado, né? hoje até 11:59, h 59 então isso vai valer para quem está aí ao vivo, para quem é, é, vocês compartilharem isso o mais rápido possível, esse livro, Conhecimento Revelado, né? acredito que é uma chave importante para essas coisas que nós é, estamos falando nessas três últimas lives, nas três semanas, mas em especial na de hoje, ele está muito relacionado com esse assunto da mente de Cristo em nós, da ação do Espírito Santo, de revelação, tem hora que a gente trabalha o que é seguir o que é né, revelação, enfim, eu, eu creio que esse livro pode ser uma ferramenta que vai te abençoar e te ajudar, então, além da recomendação, a gente está disponibilizando aí, né você pode usar esse cupom, para que você tenha aí é, o desconto de 50% em cima si, é só acessar lá orvalho.com barra Luciano, né, e na hora de você efetuar o pagamento, coloque esse voucher Live Luciano 2110, porque sem ele você não vai ter o desconto, ele não é automático se você entrar lá agora, é só para vocês estão recebendo a informação da Live. Bom, eu quero é, é, é, saber se vocês têm perguntas a respeito do assunto que nós estamos falando, né, é, às vezes vem perguntas que estão muito fora do contexto, às vezes são outros assuntos correlacionados, mas se você tiver alguma pergunta ligada né, a esse assunto da mente de Cristo, da ação do Espírito Santo, de revelação, é, é, é, é, das escrituras, da compreensão, é, pastor, não é uma pergunta doutrinária, mas é uma pergunta pessoal sobre como isso foi na sua vida, mas tão dentro desse assunto, você pode fazer, eu já vou selecionar, Enquanto vocês vão escrevendo os comentários as perguntas, me deixa adiantar uma boa notícia. É, em 2018, quando eu lancei o livro O Impacto da Santidade, eu fiz uma declaração e disse, nesse momento, eu posso dizer que essa é a obra da minha vida. Né? Foi o livro que até então eu mais me dediquei, estudando, pesquisando, orando, é, é, é, escrevendo, e particularmente tenho um carinho enorme né, por esse livro, acredito que ele é muito enriquecedor, tanto no aspecto doutrinário como na preparação ministerial, quando falamos de uma liderança comprometida com Deus, né, o título do livro é Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Mas, agora, até o final do mês de novembro, nós teremos um lançamento de um novo livro, já lancei três esse ano, mas no ano passado eu Escrevi quatro. Né? Na verdade, esse livro em específico, comecei a escrever muito tempo atrás, terminei ano passado, e depois disso a gente está só trabalhando o texto, revisando, né? tendo certeza é, é, é, de que a gente conseguiu é, colocar tudo sem escrever demais, para que não fique extenso. Enfim, a gente vem trabalhando só o texto. Finalmente, chegou a hora desse livro ser lançado, e vai acontecer no final de novembro. Tá? Então, é possível que a gente fique aí algumas semanas, talvez duas, é, sem é, é, fazermos aqui essas lives, porque a gente está nessa reta final de preparação. E depois nós vamos voltar com tudo, falando do tema, anunciando é, é, esse material que agora, nesse momento, né, me leva a trocar a frase que eu fiz em 2018 sobre o impacto da santidade. Nesse momento, eu posso dizer, esse livro é a obra da minha vida. Né? me dediquei num nível assim, muito diferenciado para realmente produzir esse um outro que está vindo para o pro, pro ano que vem, que se chamará O Poder da Vontade. Né? Então, é, quero pedir as orações de vocês. Né? Eu tenho orado desde já antes que esse livro saia, que ele possa cumprir o propósito de abençoar e edificar pessoas. Então, nós vamos ficar aí é, provavelmente duas semanas sem fazer as lives, trabalhando essa reta final e depois vamos voltar com tudo, talvez até com um volume maior de lives, é, trabalhando um assunto assim que é muito grande, extenso, abrangente, importante, com certeza. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui a respeito uh, das perguntas que estão sendo feitas. Eu gostei dessa pergunta aqui feita pela Fernanda Vitorazzi. Ainda tenho dificuldade com o Velho Testamento. Quem não que atire a primeira pedra? <risos> Oro, converso com o Espírito Santo e parece que não consigo entender nada. O que faço para melhorar o entendimento? Bom, algo que eu posso compartilhar com você é que eu acredito que algumas chaves nos são apresentadas no Novo Testamento. Eu, durante muito tempo, a sensação que eu tinha lendo o Velho Testamento era de imaginar assim, bom, eu estou coletando pedras para montar um quebra-cabeça mas até agora elas não me fazem sentido. Né? Às vezes, como quando você monta um quebra-cabeça, você põe a borda de um lado, é, é, o azul do céu ou do mar para cima ou para baixo, de acordo com a foto, mas você ainda não sabe como encaixá-las. Até ver alguns é, é, aspectos, puxa, aqui dá para agrupar, essa eu estou perdido. E é a maneira como muitos se sentem. Mas quando nós falamos sobre macrovisão na semana passada, ah, não deu tempo de eu entrar em detalhe nisso, mas olha, olha que algo interessante. E primeiro aos Coríntios, no capítulo 10, no verso, eu vou ler aqui, primeiro, do 1 ao 6. Paulo diz assim, olha, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Todas essas declarações que ele faz, opa, eu parei aqui no quarto, né? É, é, Elas ela precisam chamar a nossa atenção e diz, eu não quero que vocês ignorem isso. Ele não está escrevendo a judeus, está escrevendo a gentios. Os corintios né, eram parte de um povo de uma cidade da Grécia, outro país, não eram judeus eles não tinham esse background todo do Velho Testamento, mas Paulo começa a compartilhar o Velho Testamento para quem nem lia, mostrando claramente que não é só trazer as verdades do Novo Testamento jogando o Velho Testamento fora, e ele começa a estabelecer paralelos. Depois dizer, eu não quero que vocês ignorem, ele diz o seguinte, nossos pais estiveram todos sob a nuvem e passaram pelo mar. Aí diz, em Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. Quando você leu... O êxodo da história de Israel, do Egito, a Canaã, ninguém foi batizado na nuvem, no mar, de forma literal. O que ele está falando aqui é simbólico. Quando fala de comerem de, uma, de um alimento espiritual, é lógico que isso é uma menção ao maná. O maná era espiritual no sentido da procedência, que saía da boca de Deus, como diz o Deuteronômio 8, mas chegava de forma bem material, porque alimentava o povo e enchia a barriga deles. Mas Jesus, em Mateus 4, compara o maná né? e eu, eu acho linda essa comparação com a palavra de Deus, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está pegando o texto de Deuteronômio 8, interpretando agora como algo que fala da palavra de Deus, e não só do maná. Então ele diz, eles comeram do mesmo alimento espiritual que nós, foram alimentados da palavra como nós somos, beberam da mesma bebida espiritual, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que a todos nós, um pouquinho mais à frente, foi dado beber de um mesmo espírito. Mas ele está dizendo, bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, que era Cristo. Quando você lê a jornada do Velho Testamento, por duas vezes saiu a água da rocha. e nenhuma delas, a pedra andou atrás deles de forma literal. Tudo isso é simbólico. Mas qual é a preocupação do apóstolo? Fazer com que o povo da Nova Aliança não jogue fora o Velho Testamento, não trate o povo do Antigo Testamento, né? e agora eu voltei muito mais na live da semana passada do que só nessa né? falando de macrovisão não nos trate apenas como alguém que pertenceu a uma aliança antiquada e desconectada da nossa nós temos paralelos aí o texto continua e diz Deus não se agradou deles razão pela qual, da maioria deles razão pela qual ficaram prostados no deserto Olha, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não comissemos as coisas más como eles cobiçaram. ou seja a razão de estabelecer o paralelo é não errem como eles erraram. Ainda que eles não tinham um novo nascimento como nós temos, não. Né? Viviam a nova aliança como nós vivemos. Tudo isso são paralelos, projeções para mim e para você hoje. Aí vai dizendo, verso 7, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos a imoralidade. Como alguns deles o fizeram, caindo mortos num só dia 23 mil. Aqui está fazendo a menção de números 25. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpentes. Números 21. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, todas essas histórias, elas nos ensinam ainda que sejam exemplos negativos, ainda que sejam advertências para que a gente não repita a conduta e o comportamento deles, mas, ao mesmo tempo, criando paralelos. Né? Nós vamos, ao longo do tempo, percebendo que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. A gente não consegue construir a macrovisão de prece. Precisamos ler e colocando essas peças para dentro. Daqui a pouco, uma explicação do Novo Testamento ilumina um, um aspecto do velho. né? É um processo, ele não é rápido, ele não é instantâneo, ele é progressivo, né? mas é um processo no qual eu e você devemos estar em movimento. Então, não se canse. É lógico que, em termos práticos, se a pessoa me pergunta Pastor, eu tenho que ler a mesma quantidade, vezes o Velho e o Novo Testamento, eu digo não. Eu Durante muito tempo, a cada uma que eu lia o Velho Testamento, eu lia duas ou três o Novo. Né? porque tem ori orientações muito mais práticas e objetivas que a gente vai entender e conseguir reproduzir bem mais fácil. Né? No entanto, isso não significa que o velho uhum. deva ser descartado. Né? E eu fiz questão de colocar aqui o comentário da, da, da Fernanda, porque, como disse Pedro, irmão, sabeis sofrimentos semelhantes aos vossos estão sendo experimentados pelo mandado do mundo inteiro. Então, muita gente partilha desse mesmo sentimento e é algo que a gente vai ter que lidar com o tempo e com paciência. Uh, vamos lá deixa eu subir aqui um pouquinho esse não dá para explicar aqui agora mas de forma resumida Deilson, oração em línguas, o que o senhor acha? o apóstolo Paulo nos ensina uma verdade poderosa né, a respeito do assunto em 1 Coríntios 14 ele fala que o que fala em línguas a si mesmo se edifica é uma linguagem de edificação pessoal né? se estiver perguntando o que eu acho, se é para o nosso tempo, com certeza, já vi gente dizer não, isso são línguas humanas, né? não faz o menor sentido alguém tentar e pensar né, que se limite a algo que é naturalmente aprendido, em Atos 2, eles falaram línguas que não conheciam e que não tinham aprendido, né? em 1 Coríntios 14, no verso 13, Paulo diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretá-la. Se fosse línguas aprendidas, por que vai orar para poder interpretar? Ele já sabe. Nós estamos falando de uma manifestação sobrenatural. O propósito dela? Produz edificação. Né? Paulo diz que a gente ora em espírito, mas a mente está sem fruto. Então, a gente não entende o que está falando, mas mesmo que não haja um entendimento na mente, não significa que ela não produz benefício. Um dos capítulos que eu tenho em comum no livro... É, o conhecimento revelado, e também no livro Fala em Línguas, é que um dos benefícios da oração em línguas é o entendimento espiritual. Não é a única forma de oração que nos leva a entendimento espiritual, mas é um dos benefícios, e eu queria poder resumir isso aqui. Deixa eu voltar a olhar aqui as, as perguntas. Uh... Como ter esse entendimento que é algo novo revelado por Deus através das escrituras sem cair em heresia? A Márcia Regina pergunta. Bom, o entendimento, né, a compreensão da pessoa pode ser uma percepção nova. A verdade não é nova. né. Nós não temos que nos preocupar em ter uma revelação hoje que os apóstolos não tiveram. A Bíblia diz em Hebreus 2, né, 3, que o evangelho nos foi, a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Tudo que a gente precisa crer e pregar, já foi pregado e anunciado. Então, quando a gente fala de revelação, no sentido de perceber o manda ter uma luz nova sobre o mandamento antigo que mude a nossa conduta de vida, é uma coisa. Agora, quando alguém tenta ensinar uma doutrina nova, que não é sustentada, né, pelo que a própria Escritura já disse, pelo que os apóstolos desde o início fizeram, então é aí que nós temos o problema da heresia. Paulo definiu escrevendo aos Gálatas quando... A um outro evangelho, quando da mudança daquilo que está lá ah, vamos lá é... essa pergunta também é muito boa, da Mayara Torres boa noite pastor Luciano, parabéns pela live abençoada, queria entender se a revelação de entendimento das escrituras são dadas para partes da Bíblia Sagrada ou na totalidade, né? há momentos que nós vamos experimentar isso enquanto estamos lendo as partes. Mas algo que eu acredito que, com o tempo, quando a gente tem a macrovisão, assunto da live da semana passada, se você não viu, vale a pena voltar lá na live né? e, e, e ler sobre isso. É, há momentos onde a sensação que eu tenho é justamente de Deus nos ajudar a ir conectando essas partes do todo. Né? Então, eu acredito que ela é para a escritura toda, mas, muitas vezes, a aplicação dela vem em cima de uma parte e, muitas vezes, da junção de várias outras partes. É... Eu vi um comentário entrando aqui sobre o acesso ao livro. Ok, gente, estava me informando aqui, vocês estão de parabéns, né? Me parece que enquanto eu estava falando aqui, zeramos o estoque do livro da loja, né? já conseguiram atualizar isso, se você não estiver conseguindo o acesso ao livro, né, é, é, dá uma atualizada aí na, na, na página, né? lembrando que para você que está aí assistindo, estamos falando do livro O Conhecimento Revelado, né? o, o, o livro pode ser adquirido lá na loja, né, .orvalho.com E quando você acessar e for finalizar Acrescente o cupom de desconto Live Luciano 2110 Tudo junto, caixa alta né, Maiúscula é, é, é, sem, sem espaço Live Luciano 2110 Nós já regularizamos isso lá é, Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se temos Tempo para mais perguntas A Pâmela pergunta: "O dom da palavra de sabedoria, dons espirituais tem alguma ligação com a expressão a mente de Cristo? Particularmente, eu acredito que não estão diretamente ligados, né? Embora palavra de sabedoria, palavra de conhecimento sejam dons de revelação e Deus pode nos dar um conhecimento de algo que não temos ou uma sabedoria. Quando eu vejo que é uma palavra de sabedoria, para mim é uma revelação seguida de conselho. Um exemplo disso é José diante do Faraó. E diz, ó, vão ter sete anos de fome, de prosperidade, mas depois sete anos de fome. Revelação do que ele não sabe. Aí vem o conselho em cima. Em função disso, estoque, né? Para que você possa enfrentar esse período. Isso também é um tipo de revelação, mas não é o tipo de revelação da palavra que nós estamos falando no sentido da mente de Cristo, do Espírito Santo nos levando a essa compreensão. Mas as duas são revelação e são ações do Espírito Santo. Nesse sentido, sim. Uh... um pouquinho mais gente, aliás a pergunta é feita pela Ludmila, pastor como orar por mais tempo para receber esse discernimento espiritual? Ludmila não preocupe apenas com quanto tempo você vai orar, né? Mas sim buscar o entendimento espiritual de uma forma frequente, recorrente, tem assuntos que a Bíblia fala de orar noite e dia, então não é nem só todo dia, às vezes é várias vezes no dia, mas não é necessariamente quanto tempo. É lógico que uma coisa que a gente vai percebendo na prática é que à medida que nós vamos criando o hábito de ler a Bíblia, a gente consegue ler cada vez mais tempo. À medida que nós vamos criando o hábito de orar, a gente consegue orar cada vez mais tempo. O que parece difícil no início, vai ficando mais fácil depois. Eu operei o joelho em novembro do ano passado, Fiquei dois, anos, é, dois meses e meio sem poder pisar com todo o peso do, do, do corpo no pé. Depois voltei num processo lento de fisioterapia. Né? Tinha coisas que para mim era difícil por exemplo. Sentava numa bicicleta de spinning e 20 minutos para pedalar, para mim, era uma eternidade e me cansava muito. Né? Mas eu fui seguindo esse hábito depois. Hoje, por exemplo, eu sento pedalar uma hora e nem percebo. Né? Assim como o corpo se condiciona, eu costumo dizer que nas disciplinas espirituais não é muito diferente. Quanto mais você ora, mais vai querer orar. Quanto mais lê a Bíblia, mais vai querer ler. Mas o inverso também é verdadeiro. Quanto menos ora, menos vai querer orar. Quanto menos lê, menos vai querer ver. Assim como com a questão do exercício. Então, a princípio, não preocupe tanto com o tempo, e sim com a frequência. Né? À medida que a gente vai sendo frequente, a gente percebe que depois vai crescendo nisso. Ah... Tinha visto uma outra pergunta aqui que eu não estou achando ela, só um pouquinho de paciência. Essa pergunta também é boa, embora é difícil responder rápido. O Pedro Oliveira Souza, como saber se o entendimento que temos da palavra vem de Cristo e não é apenas a sua razão falando de acordo com o seu entendimento? Bom, o próprio livro de Hebreus diz no, no, no capítulo 4, no verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra com uma espada afiada de dois gumes. Ela é apta para separar. É, é, é, é. Antes de falar dela a Bíblia diz que ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do coração. Quanto mais tempo nós nos expomos à palavra, mais ela separa espírito, o lugar onde Deus fala, de alma, nossas emoções e a nossa mente. No início, essa separação ela parece muito difícil. Eu já tive momentos de ler a Bíblia, ficar empolgado. Deus está me revelando algo. Eu ia falar com meu pai, que tinha entendimento bíblico, que ele me escrachava. Né? Você está errado, por causa disso, disso, você não viu isso. Tá? Eu, eu pensava, viajei. Né? Mas com o tempo eu começava a perceber a diferença do que era só uma empolgação, um pensamento, uma ideia. E algo que vai gerando em você uma convicção que muda seu estilo de vida, que te leva a ter experiências com Deus. Então, não é um processo às vezes tão rápido de reconhecimento, e quanto mais tempo a gente se expõe à própria palavra, ela é apta para discernir, para trazer à tona e para nos ajudar em separando, mas isso também é parte de um exercício paulatino. Paulatino, aí é isso se fala? É lento, que vai aos poucos. Ah, eu ainda não consegui achar a pergunta, eu tinha visto uma muito interessante aqui no contexto do que eu falei, mas se eu não achar eu vou ter que pular dessa vez. É... Pode ser que eu já passei. Quanto isso, gente, você pode ir entrando lá em loja.orvalho.com e garantindo o seu livro Conhecimento Revelado. É, eu estava tentando ficar aqui no que nos permite ficar mais dentro do assunto mas eu não estou achando a pergunta. É, gente, a gente também tem essa intenção de não estender muito, então, se eu realmente não conseguir achar a pergunta, nós vamos encerrar a live sem poder responder mais. Não era essa, mas... Vamos, vamos mexer nessa. Pastor, sobre o entendimento da palavra, se o Espírito Santo é só um e é ele quem revela, como entender as diversas interpretações? Exemplos, catologia. Uns um são pré-tribulacionistas, outros são meso, né? metade, outros são pós. Bom, é, algumas questões que nós precisamos entender que quando falamos sobre o entendimento da palavra, é esse processo, há uma construção. Né? nós não temos alguém começa a ler a Bíblia que com um pouquinho de leitura aqui lá o Espírito Santo iluminou e fez compreender tudo né Paulo fala por exemplo de situações difíceis de, ou, ou, ou de princípios Paulo não o autor de Hebreus diz né de coisas são difíceis de explicar para a gente se tornou tardio em ouvir muitas vezes a falta de uma receptividade e isso pode acontecer não por maldade de alguém. Mas a pessoa foi formada numa escola, ela não tem abertura a pensar de uma forma diferente. Por exemplo, isso pode ser um dos aspectos. Leva a pessoa a ter uma dificuldade de compreender algo que está um pouco fora da caixa. Né? outra situação que a gente pode colocar é simplesmente o fato de que a pessoa não tem toda a macrovisão então ela ainda está fazendo conexões porque quando a gente fala do papel do Espírito Santo na revelação a gente também não pode achar que é só ele sozinho porque se o entendimento vier só dele sozinho ele é um só, todo mundo ia ter que ter a mesma conclusão né? Deus nos permitiu pensar Deus nos permitiu questionar, juntar as peças e ele quer nos ajudar no processo né? acredito que muitas vezes nós vamos ter pessoas honestas andando em toda a luz que tem, que conseguiram, mas que ainda não enxergaram o quadro todo a Bíblia fala que Apolo era um instrumento de Deus um homem de Deus pregava o evangelho com poder a Priscila e a Áquila né, encostaram nele tiveram que dar uma calibrada no evangelho que ele pregava porque ele não tinha percebido tudo e Deus também não vai revelar tudo sozinho para alguém o Moisés falava cara a cara face a face com Deus e precisou ouvir um conselho do Getro que deu disso houve o conselho aí que é bom. Né? Então, nós também percebemos nesse processo que a construção né, de uma doutrina sadia, completa, ela precisa acontecer a longo prazo. O que é, eu quero chamar a sua atenção sobre falar desse entendimento espiritual é muito mais do que só aquela capacidade de estudo bíblico que nós falamos na live de duas semanas atrás ou da macrovisão da semana passada, mas de ter verdades práticas vivificadas na sua vida. Eu acho que esse é o primeiro nível onde começa. E depois, com o tempo, nós conseguimos ir construindo essas verdades. Nós percebemos, mesmo entre os apóstolos, né, eles debatiam verdades, disputavam, confrontavam, discordavam. Né? O apóstolo Paulo fala de ter confrontado Pedro publicamente, como se você, que é um judeu, vive como gentil, vai querer que os gentios vivam como judeus. Né? e ninguém vai negar que Pedro era um cara bem cheio do Espírito Santo escolhido por Jesus. Né? Mas no processo, nenhum de nós tem a revelação plena e completa. O próprio Paulo diz, agora conhecemos em parte, um dia conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Então, eu acho que a gente não pode usar essa lógica, ela já me atormentou muito, por isso que eu escolhi a pergunta, Alexandre. Né? Ah, se o Espírito Santo é um, por que, que todo mundo está pensando diferente? Porque ele é um, mas nós não somos um ainda. Então, é, é, é a nossa parte né, que costuma complicar e o Espírito Santo, ele simplesmente não pensa no nosso lugar, e não raciocina, ele vai nos iluminando, ele vai nos ajudando a crescer. É por isso que, como eu falei antes, a gente tem que ler cada vez mais a Bíblia, para ter certeza que estamos enxergando tudo. Orar cada vez mais, para que ele vá trazendo luz enquanto fazemos o processo. Né? Enquanto ele vai intervindo intervin num nível, nós estamos nos movendo em outro aqui, no aspecto natural da compreensão. Espero que com isso eu consiga ter aí, é, é, ajudado você a compreender é, parte do que você perguntou, porque o assunto vai longe. Ah... Bom, eu vou terminar com esse melhor comentário aqui, não, eu, eu tinha que ter tirado o último, né? Não, O do, o, o, o do Alexandre está selecionado aqui. Eu precisava, acho que, ter tirado esse comentário antes de tentar in, introduzir o outro. Isso. Vamos por agora um último comentário que é o melhor para o fim da live. O do Paulo Marcos, Amém. Eu tô tirando o contexto que ele falou só para colocar aqui no final. Me lembro de uma ocasião que eu tava num culto e o pastor falou: "Gente, é agora uma última palavra de Deus para nós, né? E eu fiquei assim, numa expectativa enorme. E ele mandou que a gente abrisse a Bíblia em João 7:53. Quando eu abri, eu li, dizia assim: cada um foi para sua casa. Eu falei, então é isso. Está terminada a reunião, né? Eu me senti um pouco trollado, mas depois acabei rindo bastante daquilo. Então terminamos com o comentário do Paulo Matos. Amém. Obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, pela sua participação, pelo apoio ao Ministério, né? sejam as orações, as contribuições, as aquisições dos livros que nos ajudam. Né? Gente, se você foi abençoado aí pelo conteúdo, compartilha com outros. A live vai ficar salva, gravada, para que mais gente possa acessar. E vou pedir o de sempre também aqui para terminar. Se você não viu, né, a gente fica passando alguns vídeos, alguns trailers, enquanto alguns já vão chegando, estão ali na espera, para não ficar só olhando a tela, guardando o horário do Começamos em Breve. E a gente sempre tem, no finalzinho desses... Eu brinco, são os trailers antes do filme. Nós temos um videozinho institucional do Ministério de um minuto. Se você ainda não viu ou quiser vê-lo de novo... Segura mais um minuto só aí antes de sair. Deus te abençoe, tenha um bom final de semana, que a graça do Senhor seja contigo. E não esquece, se for comprar o livro com 50% de desconto, é só hoje, até as 11h59, que está valendo é, esse cupom de desconto, tá bom? Deus abençoe vocês. Orvalho.com é o um Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais: a edição e produção de livros